Fala galera True Surf, aqui é o Andrew Elay e no episódio de hoje aqui no nosso canal vou mostrar pra vocês como vocês podem fazer para ganhar até 400 conchas todos os dias o chamado Wave Hunter, não saiam daí, só leva um segundinho Diretora, roda o clipe aí, vou checar aqui as praias Fala galera True Surf, estamos de volta, eu sou o Andrew Elay e hoje a gente vai estar conversando aqui no nosso canal sobre um tema que a gente discute diariamente nas redes sociais, inclusive aqui no Youtube do nosso canal onde os assinantes estão sempre perguntando como é que eles deveriam fazer para ganhar mais dinheiro dentro do jogo as conhecidas conchas e hoje o nosso tutorial também é com touch screen. Eu filmei a tela do celular, como funciona esse Wave Hunter. Então vamos lá, galera. Primeiro você clica no ícone do Surf Spot, onde mostra todas as praias. Lado esquerdo da tela, clica no Wave Hunter. Nessa tela do Wave Hunter, o aplicativo do True Surf vai te mostrar todos os dias quais são as melhores praias para você surfar. Agora basta você selecionar a praia para onde você quer viajar, clicando no botão do Go. No próximo passo, o aplicativo vai te pedir para viajar, onde você terá duas opções. Primeira opção, clicando no botão do Travel. No nosso exemplo, estamos viajando de Porto Escondido para Nazaré e o tempo de viagem são 5 horas. Ou seja, eu tenho que esperar 5 horas para receber as minhas conchas. Segunda opção, clicando nos tickets de viagem. O custo de viagem de Porto Escondido para Nazaré são de 6 tickets. E chegar na praia que você selecionou recebendo as minhas conchas agora. Confirma o pagamento de seis tickets e lá. agora o aplicativo mostra aí parabenizando a sua chegada na praia que nós escolhemos que foi nazaré em portugal bom e para quem ficou até o final do vídeo agora eu vou compartilhar duas estratégias do wave hunter que eu uso a primeira dica, se você for esperar pelo tempo de viagem, eu aconselho você fazer essa viagem sempre à noite, no nosso exemplo seriam 5 horas de viagem de Porto Escondido para Nazaré. Então antes de dormir, clica lá viajar, quando acordar de manhã, já acorda em Nazaré. A segunda dica, se você estiver pagando com os tickets de viagem, eu aconselho você checar Dentro dessa lista do Wave Hunter, quais seriam as praias de menor custo para viajar. Com isso, você estaria economizando os seus tickets de viagem. Vale ressaltar que a quantidade de conchas que você recebe é de acordo com o nível que você está dentro do jogo. Eu vou deixar aqui embaixo uma fórmula para você calcular de quantas conchas você receberá com o Wave Hunter. Então é isso, galera. Chegamos ao final de mais um vídeo aqui do nosso canal End Relay no YouTube. Se você ainda não é assinante, dá uma força e se inscreva no canal para motivar a gente a fazer mais vídeos como esse de hoje. Para quem já é assinante, vai aqui embaixo não se esqueçam de ligar o sininho das notificações para que você não perca nenhum episódio novo aqui no nosso canal de dicas de manobras pranchas das praias e tudo que tá rolando dentro do jogo true surf aloha e vamos pro surf nazaré 20 pés